Mais um vídeo de perguntas e respostas e agora num cenário novo, quer dizer, não é um cenário ainda, mas vai ser. Mas pelo menos o local é novo. O primeiro vídeo nesse meu novo estúdio. Mas chega de enrolação e vamos começar. Get off. O Léo Medeiros pergunta, Isui, sou fã de Alex Kid igual a você, te acho muito simpático e gosto muito do seu canal. Valeu, obrigado. Gostaria de saber. Qual editor de vídeos você recomenda para um iniciante como eu? Eu vou aproveitar essa pergunta do Léo e dar um recado. Se você quer começar um canal, é primordial que você tenha um editor de vídeos, um bom editor de vídeos. E eu sei que é muito difícil você aprender num curso. Por isso vou indicar para vocês um editor de vídeos muito fácil e que não fica para trás em nenhuma funcionalidade nesses outros programas que parecem bem mais complexos. E eu tô falando do Wondershare Filmora 10 o Wondershare Filmora 10 é bastante completo e fácil de mexer também o Filmora 10 usa ferramentas similares a de vários outros programas de edição pois para quem quer aprender esse é um facilitador bastante importante e para quem já é experiente é uma adaptação muito mais fácil a Wondershare acaba de lançar a sua nova versão do programa, o Filmora 10. E ele está completinho e cheio de novos recursos. Um dos que eu mais gostei é o que chamamos de Motion Tracking. Em que você pode criar movimento para objetos ou pessoas através da edição. Como esse que aparece no vídeo. Essa é uma ferramenta muito usada em vários canais do YouTube. Só que usando aquele programa super caro que todo mundo reclama que trava toda hora. Outro recurso novo é o Audio Ducking que reduz automaticamente o som de fundo para sua voz sobressair, apenas quando você fala. Algo que num programa comum seria bem complicado de se fazer manualmente. Também vale destacar a correspondência de cor, que é uma função que faz seus vídeos terem sempre o mesmo aspecto de cor, usando as anteriores como comparação. Algo extremamente profissional e importante, criando uma identidade visual única que deixa seu trabalho facilmente identificável e mantém sempre bonito. E se você acha isso muito complexo, eles têm um canal no YouTube só de tutoriais e dicas, para deixar seus vídeos ainda mais bonitos e cada vez mais profissional. Tem de tudo, desde dicas avançadas até ideias muito divertidas para o Tik que é o aplicativo que está na moda ultimamente incluindo todas as ferramentas que já tinham no Filmora anterior, e que são realmente únicas. Um exemplo são as ferramentas de chroma key, aquele fundo verde que você pode colocar qualquer paisagem atrás de você, e uma tonelada de efeitos para vídeo, incluindo alguns pensados para YouTube, Instagram e o próprio TikTok. E não se preocupe, o Undershare Filmora 10 não precisa de nenhum PC da NASA para rodar no seu computador, e ele também é bem tranquilo de instalar. Os requisitos mínimos e as informações mais legais e importantes estão no primeiro link da descrição. O serviço de atendimento ao cliente deles é sensacional e bem rápido. Recomendo muito você experimentar. Deixe seu conteúdo mais profissional e bonito com uma versão gratuita do programa. Que você pode baixar também no link na descrição. Vá e libere sua imaginação com o WonderShare Filmora 10. E não se esqueça de clicar no link e se inscrever no canal deles. Waifu dos comentários. E sui, sou novo no canal e reparei algo. A foto do seu perfil no YouTube é a máscara do itigo mesmo? Além de jogos, você é fã de animes também? Eu sou muito fã de tudo que é da cultura pop, cara. Eu gosto de séries, filmes, animes. Lógico que eu tenho um canal de games, porque games é algo que eu respiro. Mas tudo que tá passando e faz sucesso e é da cultura pop, e até algumas coisas que nem fazem tão sucesso assim, eu sempre acompanho. Não que eu seja um especialista, mas gosto bastante sim. E respondendo a sua pergunta, realmente é a máscara do Ichiko, do anime Bleach. Que era um anime que eu acompanhava bastante na época e tô muito feliz que ele tá retornando. Pedro Serpa e Sui, teve algum jogo, seja de qualquer console, que você viu na divulgação, gostou, comprou e se arrependeu? abraços muito sucesso e curto muito seus vídeos de repente assim não me vem nada a memória só que se eu puxar um pouquinho eu acho que eu tenho um trauma com fighting force Aliás, todos os jogos, para mim, da quinta geração não envelheceram muito bem, porque foi bem uma transição dos jogos pixelados para os jogos poligonais em 3D, e eles não ficaram muito bem hoje em dia, né? Pois bem, eu como cresci na geração dos anos 90, sempre gostei muito de jogos de luta e beat'em up, porque seriam beating up com gráficos poligonais. No entanto, eu não gostei do jogo, nem na época, e tava empolgadaço para comprar, lógico que piratinha na época. Mas mesmo eu não gostando do Fighting Force, eu sei que ele tem qualidades, e eu também não vou dizer que eu me arrependi de ter comprado, porque eu joguei e me diverti bastante, só que na minha opinião... Ele não é um jogo tão legal assim quanto eu imaginava. Talvez as minhas expectativas estavam em 10. E quando o jogo chegou, elas baixaram bastante para uns 4 ou 5. Lafringuis. E aí, Vitor, você gosta da franquia Rockman? Entre parentes, Mega Man, né? E você tem algum jogo aí? E o Rockman é popular aí? Eu tenho vários jogos da franquia Mega Man aqui. Inclusive, eu tenho que fazer um vídeo, porque eu gosto muito do Mega Man. Principalmente os clássicos. E o Rockman aqui no Japão, ou Mega Man aí no ocidente, é extremamente famoso. É um dos carro-chefes da Capcom junto com Street Fighter. Tanto que quando sai jogos novos do Mega Man, é uma correria para comprá-los. E esses jogos de plataforma, para mim, são eternos. A frete, o eterno. Como tem tanto jogo usado no Japão ainda hoje? Digo, parece que 90% dos japoneses comprou jogos demais. O que acontece é algo que eu sempre falo aqui nos meus vídeos, o japonês não tem costume de colecionar as coisas, ele gosta de comprar a novidade de ter o produto, mas também não é costume ter essas coisas, porque foi um país que viveu de guerras e também tem que lembrar que é um país que tem vários desastres naturais como terremoto, tufão, tsunami. Então, nos primórdios, o japonês tinha que ter somente o básico, pois quando acontecia um conflito ou algum desastre natural, você precisava sair de casa e levar apenas as coisas importantes, para você sobreviver. E aí, isso se tornou um costume. É algo muito diferente daí do Brasil, que é um país extremamente pacífico, e que também não tem muitos desastres naturais. Aí, o costume do colecionismo, fica muito mais latente e muito mais fácil né Richard Paiva e Sui como é a jornada de trabalho aí no Japão costuma trabalhar de final de semana e como funciona para se aposentar aí? me responde por favor abraços respondendo primeiro pela jornada de trabalho o meu trabalho hoje é um trabalho comum de 8 horas por dia agora a grande maioria dos brasileiros trabalha em fábricas e trabalha 12 horas por dia exatamente porque eles não têm a intenção de morar aqui e sim de economizar então se você tem algum conhecido no Japão provavelmente ele trabalha 12 horas mas a jornada de trabalho do japonês em geral é a de 8 horas como a de vocês aí no Brasil em relação a trabalhar de final de semana isso depende muito se a fábrica precisa ela pede para alguns funcionários irem trabalhar no sábado domingo não trabalha pelo menos na fábrica que eu trabalho. Voltando né, a falar dos brasileiros. Muitos brasileiros trabalham com jornadas de trabalho e com dias irregulares. Quer dizer, a folga deles não é determinado dia. E quando é pré-estipulado que você tem que ir trabalhar. Isso fica no calendário. O calendário é dado anualmente. Aí você já sabe quais sábados você vai ter que ir trabalhar. Pelo menos no caso da empresa que eu trabalho. Em relação à aposentadoria aqui no Japão. Ela não é muito fácil não. Um japonês que se aposenta, ele ganha mais ou menos 800 dólares uma vez a cada dois meses. Isso para o Japão é bem pouco. Por isso que os japoneses, mesmo aposentados, continuam trabalhando. Fazendo algum bico ou nem se aposentam. Só param de trabalhar quando morrem mesmo. E também os serviços para essas pessoas de mais idade. São serviços mais leves também. Então é bem difícil você encontrar um japonês que está realmente aposentado. Guarani. Vídeo fantástico, Isui. A pergunta da vez seria. Apesar dessa coleção incrível, há algum item que você gostaria muito de ter e não tem? E mesmo estando no Japão, vai ser muito difícil de conseguir e conseguir vai ser uma grande surpresa? Sucesso sempre. Tem um item que eu quero muito ter, mas eu ainda não peguei. Que é o 32X. Mas assim, não é que ele seja difícil de encontrar. É porque todos os itens que eu peguei, eu peguei num preço baixo. Se o item não tiver no teto que eu quero, eu não pego. E o 32X ele tá um pouquinho caro. Exatamente porque não fez nenhum sucesso. E aí tem poucas unidades no mercado. Mas também se eu não conseguir, não vai ser tão frustrante assim. Natal Ribeiro pergunta. Como é esse papo de assombração e lendas urbanas no Japão? Já viu algo bizarro? Olha, vou falar pra você. Quando eu cheguei aqui no Japão, eu ia trabalhar de bicicleta. E eu passava por uma casa em que sempre tinha uns padres, que aqueles chamam de bonsan. Que ficavam rezando numa casa bem bonita, sabe? Eu achei que era alguma coisa corriqueira e comum. Até que eu passei de novo nesse local e tava de novo esses padres lá, benzendo na casa. Comentando isso com meus colegas de trabalho, eles disseram que aquela casa é abandonada e assombrada. Por isso, ninguém pode morar lá, porque o japonês leva isso muito a sério. E para, entre aspas, acalmar as almas perdidas por lá, o dono da casa contrata essas pessoas para uma vez por semana e benzer a casa. Não sei se esse é o termo. Mas é isso que eles fazem. Zegunisan Power. Não sei se é assim que pronuncia, mas tá aí, né? Você já foi naquela loja sensacional, a Mr. Potato? Você está falando da Super Potato. Eu já fui na unidade de Nagoya. E lá é realmente uma loja incrível. Só que os preços são mais altos em relação às outras lojas. Exatamente porque você consegue encontrar tudo que você quer naquele local. Porque realmente essa é uma loja especializada em games antigos. As lojas que eu vou e que são comuns no Japão. São lojas de usados. Em que vende tudo que é usado. Não só videogame. Por isso que tem lojas que são mais baratas, lojas que são mais caras, lojas que tem mais variedade e lojas que tem menos variedade de videogame. E se você tem a intenção de ficar no Japão tipo 10 dias, eu recomendo fortemente que você vá numa loja dessas, numa Super Potato. Porque lá você vai conseguir encontrar o item que você quer. Mesmo sendo um pouco mais caro, fica sendo barato, pois você não precisa se deslocar de um local para outro, e muitas vezes você não vai encontrar esse item com tanta facilidade, dependendo do item que você queira. Sandro Silva, tudo jóia isso aí? Tudo beleza. Sou mais um novo inscrito no seu canal recentemente, conheci seu canal pela história do PSX, aquele PS2 grandão multimídia. E o vídeo que mais gostei de vários que assisti, foi a do PS3 que você conta a história dele, e porque ele é seu item mais valioso é um vídeo incrível valeu obrigado minha pergunta é aí no Japão você trabalha com a profissão que atuava aqui no Brasil forte abraço não Sandro aí no Brasil eu era designer gráfico fazia edição de imagens e vídeo aqui no Japão não aqui no Japão eu trabalho em fábrica como todo brasileiro mas eu já tive a oportunidade de ser convidado para trabalhar na minha área aqui no Japão só que o meu japonês não é lá essas coisas né? E para fazer um serviço desse de designer, principalmente de edição de vídeo, é necessário que você saiba tudo que seu cliente quer. Então eu não me vi capacitado naquele momento e nem hoje, para falar a verdade, para trabalhar na área aqui no Japão. Neo Tails, opa, mais uma vez fui selecionado, tu é o cara mesmo, que sempre dá atenção e responde seus seguidores. Continue sempre esse cara sangue bom que é e será bem sucedido, abraços. Gostaria de deixar duas perguntas. Você assistiu pessoalmente algum torneio de jogos de luta como a Evo, Japão ou similar? Se sim, com o intuito de participar da vibração junto com a torcida. Ou foi mais para ver de perto algum ídolo? Tokido, Daigo, Haytane, Ou foi as duas coisas? Como você sabe, eu moro no interior. Eu não moro nos grandes centros do Japão. Por isso aqui não tem grandes eventos. Mas tinha um torneio de Street Fighter que eu gostaria muito de ter ido Só que o que aconteceu? Teve a pandemia esse ano e esse torneio acabou sendo adiado. Torneios de jogos de videogame, de jogos de carta, de Magic, são bastante comuns em todo o Japão. Lógico que tem os eventos maiores, mas pode acreditar, mesmo em cidadezinhas pequenas, tem gente bem interessante. Se você for num game center mesmo, você encontra pessoas que conseguem jogar de formas extraordinárias. E jogam por puro prazer, não para acompanhar e jogam por puro prazer, não jogam para participar de campeonatos nem nada disso. Mas eu gostaria mesmo de ir nos torneios para ver como que é, para sentir a sensação de estar participando dele. Claro que conhecer os ídolos é algo muito legal, mas isso para mim ia ficar em segundo plano. Os japoneses curtem jogos de RPG apenas nos consoles ou curtem os tradicionais RPGs de tabuleiro também? Existem casas especializadas de RPG de tabuleiro no Japão? Onde a galera se reúne para viajar nesse fantástico mundo de fantasia. Algo interessante é que aqui no Japão tem mercado para tudo. E torneios de RPG acontecem exatamente onde se vende esse produto. Até mesmo nas lojas de usados tem algumas mesas reservadas para quem compra os jogos de RPG ou para quem compra as cartas de Magic e tals para fazer em campeonato. Ou mesmo para jogar de fim de semana. Se você vai num domingo ou num sábado à tarde, sempre tem gente jogando por lá. Então tem vários locais, já que em todos os locais praticamente vende esses produtos. Gabriel Vinícius Costa Baratio. Olá, Isui. Beleza? Tudo certo. E com você? Gostaria de fazer uma pergunta. Ayrton Senna foi muito querido aqui no Brasil e também no Japão, pois ele guiou a McLaren e Lotus com motores Honda por algum tempo hoje em dia os japoneses ainda lembram dele ele é ainda querido por aí ele foi homenageado no Japão como é no Brasil forte abraço o japonês valoriza muito o estrangeiro que respeita e segue a cultura japonesa quando vem para cá e o Ayrton Senna ele fez isso muito quando esteve por aqui e é evidente que o japonês lembra muito dele e ele realmente é bastante querido por aqui Agora, homenagens pra ele, até aparece, principalmente no dia da morte dele, ou quando tem algum grande prêmio aqui no Japão e tal. Isso eu tô falando na TV, né? Mas não tem nenhum evento, assim, do Ayrton Senna, apenas essas homenagens na TV mesmo. Talvez alguém saiba de alguma homenagem que o Japão tenha feito pro Ayrton Senna, sei lá, uma estátua ou algo do tipo. Se você souber, me fala aí nos comentários. TNT, Isui, na sua visão como brasileiro que mora aí no Japão como é o turismo aí PS ficou muito massa essa divisão na timeline por assunto falando da timeline primeiro todo vídeo de perguntas e respostas eu faço uma timeline com as perguntas aí você pode ir direto para a pergunta que você quer ver eu responder e também pular as que não te interessa agora o turismo aqui no Japão é algo também bem interessante o Japão, ele não é um território único, é um conjunto de ilhas que formam um país. E por isso, tem locais que são mais isolados que outros, e que têm seus costumes próprios e seus dialetos próprios. Você pode ver que isso acontece no Brasil também. Em algumas regiões, o sotaque é tão carregado que formam uma linguagem própria, né? Então, o japonês, ele gosta muito de conhecer o Japão porque sempre ele vai ver coisas novas, quando você vier aqui no Japão e por exemplo ligar na TV aberta, você vai ver que todos os canais têm algum programa que mostra alguma parte do Japão, exatamente porque eles não se conhecem, existem comidas, culturas, locais, que têm coisas muito interessantes e que são próprias de uma região, e que você não vê em outro lugar no Japão, e fora os locais turísticos e muito famosos, que sempre tá lotado. Então é isso, mais um vídeo de perguntas e respostas finalizado. Agora que eu me mudei, vai ser mais fácil gravar os vídeos, porque antes estava uma bagunça, eu não tava conseguindo instalar nada e tal. E se você quiser que eu responda a sua pergunta, diz aí nos comentários desse vídeo, que eu respondo no vídeo seguinte. Ah, e não se esquece, me segue no Twitter e no Instagram, arroba VitoriSui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. E no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui no canal. E eu gostaria de agradecer também ao Wondershare Filmora que patrocinou o vídeo de hoje. Então não se esquece, tem link na descrição para você baixar uma versão gratuita do Wondershare Filmora 10. Eu sou o Isui, obrigado a você que viu o vídeo até aqui e até mais.